Hoje que dia do mês? 20 e 27 De agosto De agosto de 2022 Nós estamos longe, do Cacatinho 2023 Eu estou falando coisas que De primeira, sei lá, quando ia passar Dos dois mil, né? Pois é Diziam que de mil passaria e a dois mil Não é. chegaria nós... E o interessante é que a vida da gente, ela vai se prolongando e, e até data, parece que já não tem até muita importância, não é isso? Porque o importante é viver cada dia, né? Cada dia. E a soma de cada dia forma um, um, um conjunto bonito, né? É, se torna um resultado muito bonito, né? Bonito, cada dia. Paulo a... faz uma foi muito lindo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você sabe Senhor. que essa passagem é a, era a passagem-chave do reverendo Nicanor Xavier, da Cunha, aquele pastor aqui, do samaritano, e ele sempre falava da vocação. E confiar em Deus Pastor, vamos falar mais um pouquinho aqui Você, Altevir Catita Altevir Catita Filho de? Alcindo Catita Pastor a mãe? Alcindo Catita E a mãe? Minha mãe, Antonieta Zapola Catita Me fala aqui agora Irmãos seus, os seus irmãos Eu tenho dois irmãos Um irmão mais velho, Adilson Catita E uma irmã, que é mais nova do que eu Anitta Catita, Conceição Catita do Arte é. que coisa chique O seu pai, quem é que era Irmão do, do pastor Alcindo Catita? O pai tinha um irmão Em Ribeirão Preto Que era mais novo do que ele, né? Guinelo Catita E uma irmã, não é isso mais velha Do que ele, não é isso que nós Chamava de Tiatite Era, chamava-se Erotildes, né? Erotio. Pega a cadeira e senta em banquete. Você tá me atrapalhando aqui. Que você tá, eu tô, quero, quero sentar para ficar mais, aparecer mais, fica, tá tão tranquilo. Senta aqui, pega a cadeira lá, senta aqui. Não quer aparecer, deixa eu sentar. Vem vem para cá. Oh. Como que você conheceu essa Eunice, ô oh, Cílio? Oh, oh, oh, oh, Igual... Essa é uma história até bonita. Interessante, engraçada. E ela é bonita, granzote, né? eu sei bonita, bonita, né? catita. É. Certa vez ela morava. É, em fazendas ainda e uma tia dela se converteu e ela morava na fazenda alegria. E aqui de Frank eu ainda era rapazinho, né? É. Bem novinho ainda. E nós saímos do caminhão aqui para fazer uma visita nessa fazenda né? e fomos para lá. Naquela época a gente andava quase tudo de caminhão. Então, vamos fazer essa visita. Bastante gente da igreja, né? Fazer visita a essa irmã que havia se convertido e tudo, uma vida já de muita bênção na presença de Deus. Ela testemunhava muita cura, muito milagre. Então, isso foi lindo. E quando lá chegando, né? Era uma fazenda, então, morava numa colônia. E na colônia tinha um ribeirozinho, um pequeno rego d'água, né, que, aí, nós estávamos todos ali em volta e chegou uma garotinha, né, bem novinha ainda, que queria passar do outro lado do riachozinho, do ribeirãozinho, e ela não podia, então, eu como já era maior, cheguei e ajudei, peguei ela ainda no colo e atravessei do outro lado, coloquei lá. Pois é, essa... Menina que eu atravessei do outro lado do corre, é justamente hoje a minha esposa, né? Maria Eunice. Depois de tantos anos, depois fomos namorar, depois chegamos ao casamento e Deus tem nos dado tantas bênçãos através de tudo isso. Ah, ah, então é uma história bonita, né? Ajudar alguém sempre é bom, né? Sempre é bom. E Não a tem gente dúvida. quem ajuda, ele ajuda a si mesmo. É interessante, como eu poderia imaginar, porque ela era bem novinha, né? É. Eu sou sete anos mais velho que ela, então eu já era um adolescente e ela era uma menininha ainda, né? Então, tudo isso, né, o que reserva para a nossa vida, nós não sabemos. E devemos estar sempre em tudo prontos para servir. O ajudar sempre trará mais benefício ao ajudador do que ao, ao ajudado, né? É, Essa é a benção que é nós, a bênção nós recebemos. De Deus. Oi, Eunice, é, é isso aí a realidade mesmo? Foi o primeiro Foi contato? É. Oi, Eunice, me fala aqui, o que, que são seus irmãos? Você é granzote, né? Não, Não, Não. sou turquete. Turquete. É, turquete. E por quê? Grandzote era minha avó, a mãe da, da minha mãe. Mãe da sua mãe? É. Como que chamava que é. a sua mãe? Minha mãe se chama Orlandina. É viva ainda? É, viva. Ela tá com quantos anos hoje? De senhor bem? anos. 88 anos. A mãe de quantos filhos? Ela tem cinco. Eunice, você e mais quem? É mais três meninos e uma menina. Fala o nome desses meninos. Menino. menino. É, Eu gostei. Menino. É. Depois de mim tem o meu irmão, que é o Paulo. Depois tem o José Euripides. Aí depois vem é a minha irmã, Maria Lídia, e depois o caçulinha que é o Marcos, que é o mais novo. A família. Uma pergunta aqui, você conheceu o avô? Você conhecia o avô. Avô e avó? Conheci todos os quatro. Então como fala o nome deles? Eles o é meu Turquete. avô paterno era Giuseppe Turquetti e a minha avó era Carolina Furlan Turquetti. São os pais do meu pai. Do meu e da pai. sua mãe? De minha mãe era Augusto Nerone e a minha avó era Maria Granzotti Nerone. Tudo italiano? Tudo. Bona gente. Tudo bom. Gente. gente. Ô, Catita, você não falou dos seus avós, você conheceu? Conheci também é, dos Então partes. você fala. É, uhum. é da parte do papai, né? Meu avô Jerônimo, Jerônimo Catita, e a esposa dele, Maria Evangelista. Mas da parte da minha mãe, era... É, italianos também vieram da itália né? Narciso Zapola e a minha avó Angelina Pandoc Zapola né? então de uma certa forma nós temos uma certa descendência italiana e mais da parte do meu pai não, jamais aqui mesmo, né? aqui do Brasil mesmo Catita é português? Então, oh. Catita é. É, é uma coisa interessante é, é, o pai do meu avô, ele mexia com fogos. Não é? E ele veio para o Brasil, ele era um fugitivo de guerra da França. Sim. E aqui ele se estabeleceu em Franca, então tinha uma fábrica de fogos, e dizem né, que numa noite ele deu abrigo a uma pessoa e essa pessoa deve ter fumado à noite lá na fábrica de fogos dele e tudo explodiu. Né? E assim. Ele, ele veio a falecer juntamente com a família. Meu, meu avô e, e outros irmãos não estavam na casa, logicamente, né? E esse pai dele, quando veio para o Brasil, ele adotou justamente o sobrenome Catita. né Ele era João Catita. Então ele tinha uma fábrica de fogos aqui. Em Franca? Em Franca. Eu, eu, eu sempre converso aqui com... O... Os foqueteiros aqui eram dos Teixeira, dos escarabuzes, né? Que, e, e o seu avô também era desses... De, dia... de acordo com o que fala é. meu tio Agnello escarabute né, que ele ainda é. usava a expressão não é era justamente é, descendentes dele que continuaram também com a fala Mas isso não tem, assim, uma, uma precisão nisso, é apenas informações, não é isso? De ofício, né? É fazer fogos. É interessante a gente conversar isso, porque aqui em Franca tem uma das grandes indústrias, Senap, que era do senhor Alexandre, Noronha, Noronha. É, e ele começou fazendo velas, né? E, e, e começou ali na estação, do lá de cima, ali eu já filmei, eu filmei lá, levei lá na, na, na casa onde que ele começou fazendo velas E, e dali que foi desenvolvendo a, a, um, a, outra visão da, da cera, né, e depois hoje é uma grande indústria Mas voltando aqui, Catita Catita do seu pai, você conheceu, você já falou de irmãos dele, né? Sim. Nós tá já falamos de irmãos. Do avô, você não conheceu outros irmãos, não, de avô? Porque eu do conheço... Irmãos do meu avô? É. Não, não cheguei a conhecer. Você não falou, não. Né? O oh, Ô, oh, Catito, hoje nós estamos em Franca, <risos> e nós vivemos essa semana um, um momento muito triste, mas também ao mesmo instante muito edificante, né, inspirador. Eu senti dentro da igreja da Assembleia de Deus lá, na hora do cântico do, do, do velório do pastor Juvenal, eu, eu senti o que, que é um, um homem que teme a Deus, parece que ele, ele mostra uma grandeza dessa criação de Deus, que é um homem que não tem um temor de Deus, não tem uma esperança, não tem nada, parece que morre ali como se fosse um... Um animal qualquer. animal, é verdade. E o pastor Juvenal, além da história tão rica, ele deixou ali pra gente uma inspiração da família, né? Por onde ele passou. Você conheceu ele bastante, senhor? Conheci o seu pai. ele bem, graças é. a Deus. Tive bons momentos com ele, não é isso? Muito, muita conversa, muito bate-papo, sentamos muitas vezes juntos e conversamos. Então foi muito edificante a vida dele. Né? Porque você é filho de um dos fundadores aqui do Brasil para Cristo, Sim, meu né? pai foi fundador da Igreja do Brasil para Cristo, né? Isso no ano de 1960, é né? isso? No ano de 1960 é, é que foi fundada a Igreja do Brasil para Cristo. Meu pai foi um dos fundadores. E levou o Evangelho para muita... muitas famílias e com... Os recursos, né? Porque de primeiro, para você arranjar um, um programa de rádio, era uma dificuldade danada, né? Para você comunicar. Hoje nós temos tanto recurso, né? Então, com tanta facilidade. É praticamente gratuito, né? É. Através de internet, as redes sociais, isso aí tornou-se bem comum. É. E facilitou. E o, e o que destacava muito, e eu quero até a Royal sair, você pode falar, porque o, o encontro seu com a Eunice lá. Foi por causa do evangelismo. Exatamente. É de sair com, a, com o caminhão para ir numa fazenda, num, num lugar e levar o evangelho. Aqui em Franca, só para você não ficar pensando que só vocês, saíram comitivas de Franca para evangelizar em Passos, da dona Filipina Borges, lá da fazenda Jaborandi. O senhor Gutenberg, de Olo, escreveu um livro de memórias, ele tem uma foto nesse livro do pessoal que saía daqui de Franca para ir evangelizar em, em Passos. Bom Jesus dos Passos, lá na época. Já pensou que, que, que viagem longa de estrada de terra vocês visitaram e a aqui? E dificuldade é não, a dificuldade de se fazer essas viagens, né? mas o objetivo é alcançar almas, alcançar vidas, não é isso? E levar o conhecimento do Evangelho, que isso para nós é é de suma importância. O seu pai pregou muito o ar livre, muito, esquinas, muito. praças. Nós tivemos muito culto ao ar livre aqui em Franca. Era uma prática na época, né, que hoje deixou de ser realizado. Né? As coisas foram mudando tudo. Mas realizamos muitos cultos ao ar livre aqui em Franca. E graças a Deus sempre obtivemos resultado, né, pessoas que se entregavam a Cristo, passavam a ter conhecimento do Evangelho das Boas Novas. O pastor Juvenal era o campeão, né? O pastor dele. é uma coisa interessante falarmos sobre ele, né? Tem um ditado no mundo que fala que a vida é um sorriso entre duas lágrimas, não é isso? Porque dois olhos que podem chorar e um... E uma boca só para sorrir. Mas eu sempre falo que, ora, se eu tenho dois olhos para chorar e uma boca para sorrir, que as minhas lágrimas sejam para fertilizar o meu sorriso. E Deus, Ele faz algo maravilhoso na nossa vida, porque todos nós passamos por problemas, dificuldades, enfrentamos aí adversidades. Isso é muito comum na nossa vida, na vida de todas as pessoas. E o pastor Juvenal foi uma dessas pessoas que me ajudaram, me ajudou em momentos muito difíceis, não é? Como companheiro, chegava aqui na minha casa, nós sentávamos ficava muito tempo falando e ele falando da vida dele das experiências dos locais das igrejas que ele abriu onde ele pastoreou mas chegou até a me dizer que ele chegou a, a carregar a pasta do Gunnar vingre que foi é o pioneiro, da, o pioneiro da, assembleia. da assembleia de deus aqui no brasil então tudo isso não é? É uma motivação para a gente, não é? mesmo você passando, às vezes, momentos difíceis, mas há algo maravilhoso para fazer com que você volte a sorrir e a prosseguir na vida. Então, o pastor Juvenal foi um homem desse, companheiro, ajudador, é, acho que dos pastores em Franca, foi o que mais esteve aqui na minha casa, não é isso? embora na época eu não fizesse parte do Ministério das Assembleias de Deus, né? É. Mas foi um fiel companheiro, né? Desde quando pastoreei a Igreja Brasil para Cristo, nós já tivemos esse laço de amizade muito grande, e isso nós conservamos até o último momento, né? eu agradeço, então, a Deus pela vida do pastor Juvenal, que foi um exemplo de vida, né? Ele é um referencial aqui na Cidade Franca como pastor. Então eu louvo a Deus pela vida dele. O pastor Otávio é, foi autor do projeto que deu o título de cidadão francano, pastor Juvenal. E ele ficou muito honrado, o pastor Ju, é, Otávio me é, deu uma entrevista falando sobre isso. E a gente fica... É, e ele até realçou, falou assim, cidadão francano... Não representa muito para quem é um cidadão do reino de Deus, né? É, Eita, essa é a grande realidade. A grande realidade. Mas, e ele tinha essa noção do que... É, essa missão da igreja, missão grande, missão divina, porque ele viu isso aí tudo deslumbrar, né? Crescer, desenvolver né? Os, as ovelhas dele de crianças passaram a ser pastores como Eris, pastor Eris, pastor de outras famílias de isso é muito bonito né? o evangelho é o poder de Deus de transformação. E transformação, é a grande realidade e faz daquele que está no montoro né, assentar no meio dos príncipes né? o evangelho é algo lindo, maravilhoso ele transforma e faz com que a pessoa se torne um cidadão, não é isso? Não só terreno, mas um cidadão do céu. Cidadão do céu. É o poder de Deus. É o poder, o poder de Deus. Agora, pastor, você que conhece a luz do evangelho, aonde que ela entra, muda toda a cabeça da pessoa, né? Que coisa bonita, dá um clarão. A vida tem outro sentido, outra, outra visão, né? Você passa a ver outra realidade, né? É porque se a nossa visão estiver apenas nas coisas desse mundo, nas coisas materiais, Paulo ainda expressou é. isso, né? Se a minha esperança em Cristo fosse apenas nas coisas materiais, eu seria o mais miserável de todos os homens. Quer dizer, Jesus traz para nós uma esperança, transcende as coisas materiais para penetrar na eternidade. Então esse é o evangelho, é o puro evangelho que faz com que nós tenhamos uma visão maior, não é? Não apenas olhar esse mundo, é lógico que aqui nós estamos, precisamos aqui de muitas coisas aqui na terra, do nosso trabalho, precisamos do dinheiro, precisamos da nossa casa, precisamos muitas vezes do automóvel para a locomoção e tantas outras coisas. Mas a nossa visão não pode estar somente nisso. Uh, Agarrar-se nos bens materiais e esquecer daquilo que realmente tem valor, daquilo que é eterno. Não é isso que é o reino de Deus. Buscar as coisas lá do alto, lá do Jesus alto. falou. E aqui, ela, as daqui vão sendo acrescentadas acrescentadas. Na medida da, da necessidade que nós temos, não é Necessidade. É. Você, por quê? Eu gosto dessa expressão, pastor, e aqui eu não estou só entrevistando você, mas eu estou. Tô... Compartilhando a minha vida também. É o Filipenses lá, que fala que é, ele supre todas as nossas necessidades. Daqueles que suprem as necessidades, o apóstolo Paulo. Porque ele não desejou um momento. O pastor Catita, a origem do evangelho. O evangelho é bonito, ele entra como a semente, né? e vai fazendo uma árvore bonita, Muitas, muitos frutos, muitos galhos e muitos frutos, né? Como que o seu pai conheceu o Evangelho? Você já teve alguma coisa... É interessante é. falar sobre isso. Há dias agora eu conversava com um pastor e ele me disse assim, que uma igreja não se abre. É? Você abre um comércio, um, uma padaria, um açougue, aí você abre, sim. Porém, uma igreja você planta. Não é isso que você leva a semente da palavra de Deus uma lavoura. É, e a semente, ela chega até nós, cada um de uma certa forma. E para nós foi interessante, né? Quando o papai ele trabalhava na firma Licurce e aqui na estação, na Voluntários da Franca. E naquela época o evangelho já começou a, a ser um pouquinho difundido. Eu tinha, naquela época, oito, nove anos de idade. E foi, foram lá umas irmãs paulinas né, levar bíblias para serem vendidas. E o papai comprou uma bíblia porque lá a própria indústria lá, a fábrica, vocês podem comprar, depois nós vamos descontando no, no pagamento de vocês. E papai então comprou a Bíblia e levou para casa, tradução Pato Soares, né, levou essa Bíblia para casa e minha mãe foi lendo a Bíblia. Foi lendo a Bíblia e começou a encontrar determinados textos né, Que iriam falar justamente sobre idolatria e tudo E ela chamou meu pai e começou a mostrar para ele Papai Janá, quando criança, já teve uma instrução evangélica né, Ali na Boa Vista, isso ali tinha uns presbiterianos, até irmãos presbiterianos Que iam lá e ensinavam crianças lá então, ele já tinha aprendido algo dessa forma. E aí, então, olhando agora a Bíblia, que ora, era uma Bíblia que vinha justamente da Igreja Católica. E agora ele examinando e vendo que não coincidia com muitas coisas. Então, e aqui em Franca, naquela época, chegou ainda ah, o movimento da Cruzada Nacional de Evangelização. Montaram uma tenda, não é? Eu não me lembro mais o nome da rua lá. Homero Alves. Homero Alves, não, não, foi antes aqui do outro lado. Não, Homero Alves hoje é onde é o Tabernáculo, é. Né? Foi antes ainda ali na rua que passa ao lado não, da Coron. Não é. é... Filiz Mário Martins. Não é. sei. Deixa. Eu... É. Mas é que passa ao lado das indústrias de que foram da Salmer. E interessante, é justamente a Coronel Tamarindo mesmo, na Coronel Tamarindo. E montaram uma tenda ali, e a gente era menino, andava muito, e com meu irmão e mais alguns meninos, nós estávamos passando por ali e vimos aquela tenda montada lá, né, aquela, aquela barracão de lona lá, né. E ficamos perto assim, e um deles falou não pode chegar aí não, porque aí é um lugar de feitiçaria, e tem muito feiticeiro. E nós ficamos olhando aquilo de longe meio amedrontados e voltamos para casa e contamos em casa, né, que nós vimos aquele lugar. Mas meu pai já estava sabendo, né, eles lendo a Bíblia e sabendo que ali era um, um, lugar um movimento pregação. evangélico, um é. lugar de pregação. E o que aconteceu? Aí nós saímos da Boa Vista, íamos a pé, até ali a Coronel Tamarindo, né? E uma lanterna, não é isso? Para chegar até lá, porque naquela época... Era é só trilhos. Era só trilho né? não gente andava mais no meio do campo, através dos trilhos, né? A iluminação na rua não tinha, automóvel, então... Então chegamos lá na, na tenda, né? E começamos a ouvir do Evangelho, houve muitas conversões, papai e mamãe fizeram parte do bat... primeiro batismo realizado pela Cruzada Nacional de Evangelização. E aí era bonito, a gente como menino chegava ali, né? E quando terminava-se o trabalho, eu conto que aquele povo saía pela rua, né? Aquela multidão, porque iam muitas pessoas ali, cerca de 500 pessoas ou talvez até mais teve, né? E saía aquele povão pelas ruas, né, para voltar para casa. Foi então o, esse o, foi o início, a nossa iniciação no evangelho se deu assim. Né. Agora, só, só é, fazendo um parênteses, ali as grandes é, conversões de pessoas, como a Dana Delma Granzotti, que, né, o Sr. Antônio nossa. Granzotti nossa. e Pastor Euripe Balsaru. Começou o evangelho ali, conhecendo ali. Ele. ele saía na fábrica, né, e depois ele ia lá, e depois ele ia é, brincar com o pessoal, que ele era muito brincalhão, né. Aí o evangelho agarrou com ele lá, que ele, é, né, aí começou a frequentar mesmo, e, e acertou a cabeça, pastor Eurípio Paul é, ali. os testemunhos dele também foram muito bonitos muito né? bonitos é uma bonito. pessoa que deixou Conversão uma situação de é. linda agora o que você está falando a gente tem que realçar isso a, a presença da tenda ali quantas igrejas que surgiram daquele trabalho ali no sentido de almas que foram resgatada, foram salvas, conheceram a luz e dali não, não, não tem como dimensionar Mas a grandeza não tá como, né? Hum, dali se trabalho. espalhou, né? É. E hein, saiu dali muitos pastores, né? Muitos pastores com é isso que estiveram é, pregando fora, aqui que saíram Paraná é, e, e graças a Deus, né? O trabalho deu fruto muito grande, né? Tra... E franca naquela época, não é isso? É, tomou uma nova dimensão no Evangelho Justamente através desse movimento E graças a Deus Muitas igrejas que já estavam em Franca Foram beneficiadas, logicamente né? Há sempre uma certa perseguição Como teve, né? É. O, o pastor, me fala aqui E o Brasil para Cristo? Como que chegou? O Brasil para Cristo era menino Lá na minha região E lá em casa a gente ouvia Manuel de Mello pregando, né? e que mensagens bonitas, né, para esse Brasil todo, né, que ele pregava de madrugada, cedinho, né, antes do, das seis horas, seis horas e pouquinho, era, lá em casa era, ouvia direto, presbiteriano, os caminhos que Deus traça para a gente usa as maneiras que ele usa, muitas vezes são incompreensíveis, não é? Então, papai já na ainda na Igreja do Evangelho Quadrangular, mas é isso? Era um presbítero lá dentro, não é? Abriu igreja em Pedregulho e em outras cidades aqui, mas isso? É? E se pregava. Mas chegou um ponto lá, teve uma, uma divergência com o um pastor, e naquela época saiu ele dali, juntamente, quando o senhor fala da de Irmã, Irmã Delma, também saiu na época, né? E... Outros mais, não é, que ficaram um pouco sócios. João Faria, também, com os fundadores da igreja. E aí, eles... A Irmã Delma, eu me lembro que o papai falava assim, ela chegava, né? você assim, e aí, pastor, é, irmão Catita, né? Irmão Catita, nós estávamos lá na, lá na cruzada, saímos. E agora, como é que nós ficamos, né? Saímos junto com o senhor, como é que nós ficamos? Aí falou não... Vamos esperar, aguardar um pouco. E Ribeirão Preto já havia, estava iniciada a obra Brasil para Cristo. Eles foram até Ribeirão Preto, conversaram com o pastor lá na época. E logo já abriu a obra também o Brasil para Cristo na cidade de Franca. Na rua General Osório, aqui na estação, o papai naquela época afirma-lhe que ele trabalhava, fechou as portas, ele foi indenizado, então ele comprou... 50 cadeiras na época, alugaram esse salão ali na General Zório, e assim iniciou-se a obra do Brasil para Cristo, aqui em Franca. Né? Isso, como eu disse, é marcado ainda o aniversário como 10 de dezembro do ano de 1960, né? iniciou-se a obra do Brasil para Cristo, onde com ele né, congregamos muito tempo, até que cheguei também ao presbitério, depois separado ao pastorado, assumi a igreja, dirigi lá como pastor-presidente durante nove anos, né? e continuamos aí a nossa caminhada, caminhada no, evangelho. no evangelho. O pastor, que coisa bonita você falar isso, porque nós estamos falando das raízes. Né? Das raízes, justamente, das quando nós falamos plantar, Plantar. Quando lança-se a semente, é. ela vai criar raízes né, e nascer uma planta. É. Então isso é que é lindo na formação de uma igreja, né, é. levar a semente. Levar a semente. A gente vê esse poder de Deus na vida das pessoas. Eu passei a ter uma visão assim mais aguçada, para a gente olhar com mais atenção como que Deus vai... É, estava conversando com um amigo agora ele vai abrindo né, clareiras e as pessoas vão recebendo o evangelho ele tem a responsabilidade de compartilhar o evangelho de repartir ele, ele não quer ficar sozinho é uma bênção que ele quer distribuir O lembro do pastor bossa que falava assim conta a bênção bom conta a bênção conta a bênção é a coisa boa porque você está ali, o pessoal está assim, você encontra uma benção aí. Aí aquilo ali edifica, é como se fosse jogando uma água na, na semente. Né? Vai fazer ela, ela germinar, germinar com, mais, com mais vigor e, vigor, e, e daí, crescer. E daí ela vai frutificar, porque é isso é que é importante. O, o pastor, a gente está falando isso aqui tudo, mas a gente tem que perceber uma coisa. A palavra não volta vazia, né? Não volta. Não vão. Ah, pregou, meu amigo. Você é. sabe, ouviu? Você ou talvez não aceita aqui, mas daqui uns, uns quatro anos, cinco, oito anos, tem tantas testemunhos assim. Aquilo ficou na alma das pessoas. Por quê? Isso é coisa divina, não é coisa humana. Né? E, e a palavra de Deus ela é tão interessante que às vezes ela chega num determinado local e as pessoas se alegram por recebê-la e outros ficam irados, revoltados e passam até a perseguir, não é isso? Então a palavra de Deus, ela traz mudanças de toda forma. E esses talvez que perseguem, com pouquinho eles levam um, um, um abalo lá e ele volta aqui. Ah, é o caso do apóstolo Paulo. É justamente Paulo, do outro... isso, né? É. Quando e ele da... vai tomar um tranco na vida, é. ali, um, um de sabor, aí ele vai lembrar, lembrar da, da riqueza do evangelho. Ele se revolta. Oh, naquele é, dia, era aquele mas dia. depois a palavra que Entrou, é viva é, e que é eficaz é, vai vir é, na vida dele para a transformação. É, você está falando aí as expressões, é espada, né? É espada. Que abre, divide, né? É espada. Mostra. Que penetra a divisão de, oh, oh, de oh, alma, que alma, do espírito que coisa Santa medula, e vai fazer aquilo que apraz ao senhor, né? É. Ela vai discernir os pensamentos, né? Uhum. E aquilo que o homem necessita. Oh, oh, irmã, eu, eh, Eunice, fala um pouquinho assim Da sua família, como que ela alcançou o Evangelho Foi o Brasil para Cristo já nessa época, né? Vocês se já foram alcançados nessa época Por, uh, Foi através da, da minha tia, né? Eu morava na fazenda ali. Né? Como que ela chamava? Ela chamava Zita Nerone Nerone É, irmã dela E foi através dela que ela foi a primeira a ser alcançada, né? Pelo Evangelho Aí através dela foi a minha mãe mãe era uma pessoa muito enferma, tinha muitas doenças. E, e a minha tia falou assim, vamos na igreja, vamos lá, eles vão lá para você vai ser curada. Aí ela teve um pouquinho de resistência, mas foi. Foi, e foi, já gostou da igreja, já aceitou Jesus. E ali ela foi per permanecendo ali, as enfermidades dela foram saindo, tudo, acabou todas as enfermidades que minha mãe tinha. E ela permaneceu firme. Na igreja, aí nós na época nós tínhamos, eram três, era eu e mais dois irmãos, era tudo criança pequena. A gente saía daqui, de, de, na, da Vila Nova, ia lá na Boa Vista, onde era a igreja antiga, né? A pé, a gente ia duas vezes na semana, que era na quinta e no domingo, que tinha culto, um e a gente ia. E minha mãe permaneceu. A minha tia, que foi a, a pioneira, ela. A família dela toda se converteu e na fazenda muitas, muitas famílias se converteram. Pessoas que depois foram embora para outra cidade, todos permaneceram. Famílias grandes, né? porque antigamente a família era tudo numerosa, né? Então os pais, os filhos, todos se converteram e todos permaneceram na igreja. E minha mãe foi assim, permaneceu até hoje, graças a Deus. Oh, eu disse, a igreja presbiteriana em 1837 a 48, tinha um pastor que tornou-se o historiador da nossa igreja, Reverendo Júlio Andrade Ferreira. Ele saiu em 47. Sabe quantos pontos de pregação ele deixou na igreja central de Franca, que era a única? 22 pontos de pregação. A Vila Nova... Aqui, o templo foi construído primeiro que da central. Você não sabia? Eu não, eu não sabia, sabia isso. O reverendo Nicanor, quando chegou em Franca, ele construiu aquele templo ali da Vila Nova, que é a igreja Betânia hoje. Betânia, é, é isso. E aí sabe o que é? eu sou Benedito Simões, é que doou o terreno, ele construiu e depois ele foi é, levantar o templo da central. Tinha 22 pontos de pregação. Tem que cada testemunhos minha. eu tenho registrado, de pessoa por exemplo, que eles iam visitar. Tinha criança chorando, um de dor de dente, não tinha. O, o reverendo Júlio tinha um irmão que era dentista, chamado Quinzinho. Ele trazia, uh, na confiança, né? Tem uma irmã que um dia ela abriu o coração e falou assim, pastor, tem hora que eu fico olhando, né? Eu tinha... 15 anos, estava chorando, eles foram dormir lá em casa na fazenda e eu fiquei a noite chorando no outro dia eles falaram com a minha mãe, minha mãe falou assim não pode levar, ela veio eu fiquei uns 15 dias tratando de dente eu nunca esqueci isso Olha que lindo. A, a, a pregação do evangelho o reverendo é, Júlio tem uma, um livro que ele comenta aqui na São José da Bela Vista na fazenda Jaguarão Jabarão, uhum. sim. Agora, sabe aonde que ele encontrou os Morikoshi? Nessa fazenda. Ah. Ele foi lá e ele cantou um hino, que é, os japoneses não falavam português, que era a dona Tommy Morikoshi e o pai do Tetu. Aí o reverendo Nicanor, ele traduziu para o inglês, ele viu o hino e ele começou a sovejar e ela lembrou dos hinos lá do Japão, porque a dona Tommy era enfermeira e chegou e foi para a fazenda, eles não sabiam cavar uma enxada ou um nada, né? Aí eles chegaram, depois eles mudaram, compraram terra, e o Reverendo Nicanor, lá ficou também como se fosse um lugar de pregar o Evangelho. Quando chegava o Evangelho, aí eles pregavam o Evangelho, é, virava um ponto de pregação Lindo. naquela fazenda, né? Graças a Deus. Na nossa região lá também nós tivemos muito disto. Né? E aí o que acontece? As famílias têm que vir para a cidade. Já chega aqui é, com o Evangelho. Eu fui ao Supremo Conselho da nossa igreja, em Curitiba, 2010. Eu fiquei impressionado. A igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja rural. O presidente do Supremo Conselho nosso é aqui de patrocínio paulista, certo? É patrocínio de Minas aqui. Ah, sim. É. E aí... Eu estava olhando quantas pessoas que vieram da roça e depois vieram para a cidade e das cidades abriram o evangelho, trazer, trouxeram a, a fé e ali começaram a, a, a, a congregação, a igreja. E Aí foi plantada uma plantado nova evangelho. igreja. É tão bom. Pastor, <risos> eu vou ficar aqui, depois nós vamos conversar mais. Vamos sim. A gente vai ver... Essa gravação fala assim, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo. E aí que vai dar o desafio para você anotar e falar assim, nós precisamos de conversar sobre algumas famílias importantes que deixaram saudade, que marcaram a minha vida. Que... Aí você vai ver. A lei da Eunice, né, que você já falou, você isso aí, né? Ué. Comentei um pouquinho. Ué. O Evangelho como... ajuda a como... fazer o. O, o Passei a conhecê-la, né? É. Aliás, né, depois de muito tempo é que eu vinha a saber, né? É. Que era aquela menininha que eu ajudei a atravessar aquele regozinho d'água, né? É. Então, graças a Deus, isso é só uma coisa que marca Quantos nossa anos vida. de casado já? 51 anos. 51 é, anos. Deus já nos concedeu 51 anos. fizeram... Cinco filhos. Cinco filhos, e Três netas. Quatro. Três. Quarto, quatro netas. Quatro. É. E você já tem bisneto, não, né? Não, ainda não. não. É, calma, né? O... A turma está muito é, devagar, tá não estão querendo é. casar é. muito. Né? Pastor, agora só um agradecimento. Muito obrigado pela sua atenção. É isso, meu pastor. E a gente fez um, um registro tão bonito, falando de coisas tão sublimes e preciosas. Essa, essa, essa minha tia, que, que foi a pioneira no evangelho, que foi a primeira da família, na fazenda, era, o pessoal era tudo pobre, né, tudo doente, de problema. Aí ela ia, ela tinha uma fé inabalável. Ela ia, orava e Deus curava as pessoas. Impressionante. Um dia me lembro, eu estudava na fazenda e eu ficava na casa durante a semana, né? E a menina de uma vizinha, a mulher, tinha oito filhos, tudo pequenininho, né? E uma das meninas brincando com a bolinha de gude engoliu. A bolinha de gude e afogou. E aí, para vir de lá até aqui, era longe, né? Até que até um carro para trazer para cá. E a menina foi ficando roxa, e a mãe desesperada, vendo a morrer. Minha tia pegou com a tosse, menina falou: não pode jogar para franga franca, e Deus, o meu Deus, não vai deixar ela morrer. Pastor, ela veio de franca, aqui, de, da, da, fazendo alegria aqui na Santa Casa. Quando chegou a menina estava roxinha, já não ia ter vida mais, né? E ela veio o caminho todo orando, né? foi para Deus, que, que, que, que aquele milagre era para a salvação daquela família. Quando chegou que o médico tirou, conseguiu extrair a bolinha da criança né? e a criança veio. A graça, olha que coisa boa. E hoje, pastor, a família inteirinha, não está no, no Brasil para a é. mas são tudo a do Brasil. A família índia, são todos músicos. Que coisa boa. É, oito lá. Ô, ô irmão, tem coisas que marcam, né? É. E a gente não sabe quais, quais são os instrumentos de Deus para fazer a, a, essa mudança tão bonita, né? A Ele glória. coloca até duas pessoas em discórdia para se é. dividir, para multiplicar. Um para multiplicar. É, ué. Não é isso? A dispersão lá do, do ato dos apóstolos tudo. O, o crescimento do reino. Paulo e João Marcos. É. Eu quero terminar orando. Eu vou orar e o pastor vai orar. Graças te damos, Senhor, oh, por Senhor, esse dia Deus tão bonito, tão bonito tão lindo que por sei. esse trabalho Deus tão Deus. fantástico de recordar Deus. e registrar esses momentos para edificação. Nós te louvamos, Senhor, em, medo, nome Senhor. em nome do Senhor, que essa família, Senhor, e toda a Deus nossa Deus cidade. Deus. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Deus. Amém. Pai Celeste, é gratificante para nós, Lembrarmos as grandes maravilhas que o Senhor Amém. tem feito. Nós cantamos que nós devemos lembrar de tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nunca nos esquecemos. E isso renova a nossa fé, nossa esperança e aumenta a nossa comunhão. Amém. E isso em tudo isso eu te glorifico, meu Senhor. Pela vida do teu servo, pastor Ronaldo, sua família. O ministério que o Senhor tem concedido a ele. O pai, mesmo às vezes na dificuldade, mas não para. Porque nós temos um alvo. Nós temos, Senhor, algo a alcançar. E nós sabemos que isso vem de Ti. E por isso, papai querido, nós prosseguimos. E que o Senhor possa estar nos ajudando em todos os momentos. Nossas famílias, nossos amigos, nossos vizinhos, as pessoas que nós entramos em contato, que possamos sempre falar do Teu Evangelho, da Sua graça e levar muitos ao Seu coração. É no nome de Jesus. Te Amém. Te... Amém. Amém. Deus abençoe. disse muito obrigado. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Vamos para frente. E volte sempre. Nós vamos voltar. É.